Se você está começando agora no e-commerce e não tem nada além de uma simples ideia, é importante que você tenha um planejamento, que você tenha um plano de negócios para poder seguir. E nesse vídeo eu vou te explicar como montar um plano de negócio sólido para você manter durante toda a sua jornada que está apenas começando. Mas antes de a gente começar, eu quero responder para você sobre três perguntas sobre esse planejamento. Depois a gente passa a para o final sobre, as principais, sobre os principais componentes para você aplicar no seu plano de negócios. É aplicar assim e seguir com ele durante, toda, durante todos os processos do seu negócio que está apenas começando. Então vamos lá. A primeira pergunta é sobre o que é um plano de negócio. Um plano de negócio nada mais é, é, é um roteiro, né? Um roteiro ali onde você coloca todas as vantagens e as desvantagens né? para você para te ajudar a tomar as decisões certas ali no seu negócio. É onde você coloca o seu, seu objetivo, né? O que você. Quais os, quais os objetivos que você quer conquistar ali no futuro através do seu negócio que está iniciando agora? Muitas. Muitas, muitas empresas fazem cerca de 20, 10 páginas de um, de um plano de negócios. Você, como você está começando agora, você não precisa fazer, fazer, fazer todas essas, essas páginas. Você pode fazer. colocar o, o mais importante ali e seguir passo a passo. À medida que seu negócio vai, vai crescendo, você simplesmente vai atualizando ali seus objetivos. Você vai ali. É, através desse plano de negócios, você vai ter uma imagem, né? aquela imagem ali na, na, na, na sua mente, ali na sua, no seu planejamento, sobre quais decisões, como eu acabei de falar, quais decisões corretas para você tomar e assim crescer de acordo com o passar do tempo. Isso é um plano de negócio. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. A segunda pergunta que eu quero te responder é o porquê você deve fazer um plano de negócios. Eu quero te responder é, simplesmente porque um plano de negócios é essencial. Vamos pensar, um plano de negócios é como se fosse um mapa. Você tem que chegar ali a certo destino, a certo local, mas para chegar lá, você tem que passar por etapas. Você tem que virar naquela rua tal, até chegar no destino. Isso é um plano de negócios. Ou, ou, ou vamos supor, se você tem um e-commerce e fez as primeiras vendas ali, através do seu e-commerce, e depois, e depois que você fez essas vendas, o que acontece? Você deve, você deve utilizar né, o Facebook, ou o Instagram, ou o Google, para poder gerar mais clientes. Isso, se você colocar no, no, no seu plano, no plano de negócios, né, tudo certinho, você vai estar tá um passo à frente, né, porque já vai estar tá alinhado ali, quais são, quais são as ferramentas ali que, vão, que geram mais clientes. Se você saber quais as ferramentas que geram mais, mais clientes, né, você não precisa ficar pensando lá é, em qual qual dessas três que eu acabei de citar eu vou entrar. Por isso que é bom você colocar todas todos essa, essas, essas características, né, como eu falei antes lá na, na, na primeira pergunta. na primeira pergunta E assim você tem uma visão, você tem aquela visão ampla ali de, de como conseguir os seus objetivos ali a longo prazo, através do seu plano de negócio. Então é importante você criar sim, um plano de negócios ali, para o seu negócio que está apenas começando. A terceira pergunta que eu quero te responder é como fazer, como criar né, um, plano de, um plano de negócios. O que eu quero te responder é que existem né, dois tipos de planos de negócios. Existe um plano de, de negócios para grandes empresas, para empreendedores que estão começando, é né, onde eles fazem os planos de negócios, igual eu citei antes, de 30, 10, 4, 40 páginas ali para poder apresentar a certos investidores ali e atrair dinheiro ali para o seu negócio mas não, não é o nosso caso o nosso caso é a segunda opção um plano de um plano de in, in, inicialização né, que é bem mais simples ali onde você coloca simplesmente as questões mais importantes ali para você começar esse leva bem menos tempo né e é bem mais fácil de você fazer na próxima pergunta como eu falei antes né na próxima pergunta eu quero citar os principais componentes para você fazer esse esse plano de in, inicialização e poder aplicar ali no seu negócio e poder manter ali na sua jornada que está apenas começando então vamos lá para esses componentes então vamos lá os principais componentes para um plano de negócio eficaz pode variar de acordo de, acordo de pessoa para pessoa ou de negócio para outra para negócio né ou de empresa para empresa mas eu vou citar, né, eu listei aqui os mais importantes que todos eles, todos eles é, devem possuir. Então vamos lá. O primeiro, o primeiro é a identidade. Você tem que saber quem você é, para quem, quem você trabalha né, e o que você vai oferecer para os seus possíveis clientes. Se você não souber responder essas essa perguntas, né, você simplesmente pode colocar uma descrição ali no seu plano de negócios. É, por exemplo, eu tenho uma loja, eu tenho uma loja né, que vende, vamos supor, eu tenho uma loja com nome tal, né? Que vende produtos para crianças de 3 a 10 anos. Só, na, só, na, só nessa, nessa frase eu já já respondi quem eu sou e quais são os meus possíveis clientes, que são as, as crianças de 3 a, a, a 10 anos. Você não pode simplesmente. O que você não pode né, esquecer é que pode existir lojas semelhantes à sua. E, e, e, e tendo essas lojas, né, o processo de vendas fica cada vez mais concorrido, co é, com mais concorrência, vamos dizer assim, com mais concorrência. Então, o que eu quero te passar é para você ser único ali no, na, nos produtos que você vende. E assim, os clientes vão vir até você para poder comprar os seus produtos. Então, sempre tenta responder essas três perguntas: quem sou eu, o que eu faço e para quem eu vou fazer isso é identidade ali no seu processo no seu plano de negócios vamos lá para nossa segunda a nossa segunda, nosso segundo componente é sobre os problemas e as soluções os problemas e as soluções que a sua loja que os seus produtos né que o seu nicho que você optar a, a trabalhar ele vai enfrentar vamos supor se você se você, no exemplo anterior que eu citei, né, sobre a loja de brinquedos, se você quer quer que seus clientes, né, que oferecer um diferencial de seus clientes, para os seus clientes tentarem negociar para você, se você tem aquele dilema de de, de oferecer certos, vamos supor, eu vou oferecer brinquedos ali para crianças de 10 de 3 a 10 anos, mas esses brinquedos ali não ajudem nada a essas crianças. E os pais delas, né, é, não, vão, não, vão, não vão, vão começar a reclamar. O que você pode fazer? Você pode substituir por outros brinquedos é, que estimulam, né, que estimulam ali a educação dessas 3 às 10 crianças. E assim, além, de, além de dessas crianças gostarem dos seus produtos, os pais delas, né vão querer negociar com você então sempre tente é, é, é, quando você tiver certos problemas se, sempre tente é, achar soluções criativas para poder gerar assim mais e mais vamos supor mais faturamento ali no seu negócio que está apenas começando então não esqueça dessa jogada sempre que você tiver problemas sempre acha uma solução criativa e inteligente para poder integrar ali no seu negócio vamos lá para o terceiro componente o nosso terceiro componente é sobre os seus clientes. É para você fazer uma pesquisa ali sobre o sobre seu público-alvo, né? É, sobre quem é, quem são os seus clientes, é, o, o, quais, quais, qual, qual é a renda do, do, do seu cliente, né? Onde eles vivem, qual vivem, é né? a região, quais são os costumes do seu cliente para você poder ali oferecer é, os seus produtos a eles. Se você saber sobre, essa, essas, sobre essas questões, né? você vai conseguir vender ali no seu e-commerce, no seu tipo de negócio que está apenas começando. Então sempre faça uma pesquisa sobre quem é o seu público-alvo. O, o, o nosso quarto componente é sobre a concorrência. Sim, é sobre os concorrentes que você deve ficar de olho. Você não precisa listar ali todos os seus concorrentes. Você pode, pode fazer ali o, o, uma lista né, dos três ou do, dois dos mais importantes ali, e alinhar ali sobre as diferenças né, que seu concorrente tem na sua frente é, sobre, sobre o seu negócio, sobre seus produtos. Vamos supor, se o concorrente né, entrega os mesmos produtos que você tem com preço maior e os seus produtos estão com preço menor, obviamente o seu, o seu concorrente oferece uma qualidade a mais, ele oferece uma qualidade de atendimento, uma qualidade de logística, transporte, bem melhor que você. Então é nesses é nessas aspectos né, que você precisa alinhar ali é, para poder sair na frente dos seus concorrentes. Então fique de olho nos seus concorrentes. E no terceiro que eu acabei de falar agora, fique de olho, é, faça pesquisa, né, faça uma pesquisa sobre o seu público-alvo. Vamos lá para o nosso quinto componente. O nosso quinto componente, né, o nosso quinto componente, sobre os principais para seu plano de negócio. O nosso quinto é sobre você decidir quais são os canais de vendas que você vai é, oferecer, né, que você vai ali investir em marketing, marketing, né, nos seus produtos. Como eu falei antes, né, você tem que fazer, colocar aí isso daí que é muito importante é, no, no seu plano de negócios. Você tem que fazer aquela uma pesquisa ali, fazer os testes, né, sobre quais canais de vendas que são mais rentáveis ali para o seu negócio. Hoje, hoje em dia, né, é, é, é, Facebook, Instagram é, marketing por e-mail ou vídeos no, no, no YouTube né esses são os canais de vendas que mais geram que mais geram é, clientes que mais geram potenciais clientes então é importante você fazer os testes ali com seus produtos sobre sobre quais são os canais de vendas que mais que mais vão vender o seu produto ali que que mais vão atingir né que vai vai você anuncia ali nesses canais de vendas depois você vê quais quais quais desses canais que tiveram uma, uma, um, ali uma, uma qualidade melhor, uma, que bateram uma meta melhor ali nas suas vendas, nos seus produtos. Então fique atento ali a esses canais de vendas, quais são os mais importantes, os que vão te ajudar a crescer ali no seu negócio. Então coloque isso no seu plano de negócios, não esqueça, isso é muito importante, coloque isso no seu plano de negócios. A nossa, o nosso sexto componente é sobre você pensar nas suas despesas, sim, nas suas despesas do seu negócio. Você tem que ter ali uma planilha ou algum relatório, né, sobre o que você está ganhando, né, o que você tem de capital de giro e sobre as suas despesas ali, ali, né, porque é isso que vai decidir quanto tempo que seu negócio vai existir. Se no início, se, se no início você não está conseguindo vender nada dos seus produtos, você tem que ter um capital ali. Mas para ter esse capital, você tem que saber o que você gasta por mês, entendeu? E é isso que vai decidir o tempo é, do que que seu negócio ficará é, no ar. Que seu negócio ficará no ar ali até acontecer as primeiras vendas. Tem aquele ditado que Robert Kiyosaki fala no, no, no seu livro Pai Rico Pai Pobre: as pessoas, as pessoas não são ricas. Ela é, o, é a quantidade de dinheiro que define se elas são ricas ou não. Porque essa quantidade de dinheiro que vai pagar ali, né? O, sobre o que vai pagar, que vai definir o tempo né, de existência do seu, do seu negócio, do seu estilo de vida. Então fica atento ali às despesas, às despesas e os gastos do seu negócio. E fica atento também na quinta que eu falei sobre os seus principais canais de vendas. Então vamos lá para a nossa sétima e finalizar. O sétimo componente que eu quero te passar é sobre é sobre você pensar né da onde que vai vir o dinheiro do seu negócio você tem que pensar como eu falei antes você vai ali nos seus canais de vendas você vai pesquisar fazer os testes e descobrir quais deles vão são mais rentáveis mas você não, não pode só pensar nesses canais de vendas você tem que pensar em outras alternativas para poder entrar dinheiro ali no seu negócio se você está oferecendo produtos ali para as crianças como eu falei antes de 3 a 10 anos através da internet. Você também pode colocar uma lojinha física, oferecer é, certos produtos afiliados ali é, é, sobre os seus produtos ali. Você pode oferecer uma comissão de venda para certas pessoas para vender seus produtos e assim gerar mais fontes de rendas é, ali para o seu negócio que está apenas começando. Uma coisa é certa, não dependa apenas de uma fonte de, de renda ali. Mesmo que essa, essas, esses canais de vendas são gigantescos, são enormes para começar. É, gerar as primeiras vendas você tem que gastar um pouco ali então sempre de é, sempre é, tenha al alternativas né para poder vender os seus produtos existe bem ou, existe outras outras alternativas bem mais simples né simples que você pode optar e fazendo todas elas assim fazendo todas elas né você pode gerar ali um faturamento a mais ali para o seu negócio para o seu e-commerce ou para o seu dropship ali é, é é a mesma coisa de e-commerce né que está apenas começando então é isso aí espero que você tenha gostado dessas dicas que eu dei eu falei aqui sobre concorrentes sobre identidade Respondi as perguntas lá sobre se vale a pena ou não você fazer um plano de negócios vale a pena sim e mas é isso aí se você gosta desse tipo de vídeo que chega aqui fala a verdade aí, lasca a língua falando a verdade se inscreve aí deixa o like para ajudar nós e é isso aí semana que vem tem mais vídeo desse estilo aí e tamo junto se você se você já tem um plano de negócio ali se você está na metade eu peço que você pegue lá, analise ali o que eu falei aqui, é, coloque, coloque do lado a lado ali sobre o seu e o que eu falei, e tente atualizar, né? que você pode dar uma melhorada ali, e pode ter certeza que se você colocar tudo que eu falei aqui em prática, você vai conseguir ali subir, né? A partir de ano, que eu já sempre falo aqui, ano após ano, ano, é, dia após dia, crescer ali no seu negócio. Vamos supor que tem um gráficozinho de linha aqui, igual eu falo no vídeo, tá, o gráfico de linha tá só subindo aqui isso aqui que é importante, mas é isso aí, obrigado aí por assistir, tamo junto.